Nós estamos falando agora de mais uma operação policial que investiga que não foram entregues os elementos combinados num contrato para o atendimento à população nas unidades de terapia intensiva contratadas pelo IGESDF. É mais uma vez no Distrito Federal As pessoas querendo ganhar Em cima do cuidado mínimo com a vida das pessoas E a população do DF não aguenta mais Essa casa tem nas mãos hoje Um requerimento de uma comissão Parlamentar de inquérito Que para ser instaurada Não precisa de anuência de ninguém A maioria não pode impor a sua vontade Quando a CPI cumpre os requisitos regimentais A população do DF Clama para que nós possamos instaurar Essa CPI e investigar o IGES-DF Quando a gente não faz nada a gente é que deixa de cumprir o papel que a população nos designou, que é fiscalizar, que é instaurar a CPI, que é investigar, que é cumprir esse papel independente em relação ao poder público, ao poder executivo.